bacteriose. Muito bem, então, é, agora iremos falar de uma outra doença também de, de considerável importância, né, ela é mais importante na, na região da Bahia, mas aqui também ela, ela é, pode chegar a causar problemas, que é a ferrugem, né, causada por urumíces manirotes. A ferrugem normalmente, ela, ela afeta os pecíolos através da formação dessas pústulas, que vocês estão vendo aqui, ó, pequenas pústulas, né, que produz os uredósporos, ok? Aqui também na base das folhas, a gente observa pequenas pústulas né, na parte abaxial da folha, na parte de baixo, né? A gente observa nessa foto esses pequenos pontos, aparentemente ela parece um pouco discreta, né? Mas sob um olhar mais cuidadoso, a gente consegue observar, tá? Aqui, é, é, tem mais aqui também, ó, no pecíolo, tá? Tá? Essa doença, ela é passível de ser transmitida por maniva, então a gente deve é, ficar atento, tá? Outra doença bem importante também, né, que principalmente hoje ela está surgindo com maior importância é, em outras regiões do país, e a gente deve ficar atento aqui também, é a antracnose causada pelo fungo coletótico gloiosporioides. né? Confesso a vocês que eu tive dificuldade de encontrar sintomas, né, é para trazer para vocês aqui, para mostrar para vocês. Então, o que eu consegui foi um sintoma no próprio ramo né, da, da mandioca, em que a gente observa aqui essas lesões. Né, normalmente, a traquinose, ela produz no centro das lesões né, é uma massa né, de esporos, né, gelatinose, que é muito típico é, desse grupo de doenças, tá bom? Então, a traquinose é uma doença também, que ela é transmissível, transmitida por, manivas, né, mas que não chega a ter grande importância aqui, mas que é bom a gente ficar atento. Né? Ultimamente, as condições climáticas estão mudando tanto né, que a, muitas vezes a gente surpreende com certas é, doenças que estão sendo mais graves nas uma região que não era antes. Né? O superalongamento também, causado por esfaceloma né, que normalmente é caracterizado. O superalongamento é devido à questão do... é provocado pela pelo ácido giberélico, né, que induzido pelo fungo, após o esfaceloma causar o processo de infecção na planta, ele desequilibra a parte hormonal e é, o ácido giberélico acaba é, favorecendo um crescimento exagerado, né, esse perfilhamento que vocês estão vendo aqui nesse sintoma, ó, as plantas crescem exageradamente, ficam com seus caules muito finos, né, então, se a gente observa isso no campo, é uma planta suspeita, né? É uma planta suspeita que merece maior atenção. Então, nesse caso, é chamar um profissional, falar com o um técnico, para que ele possa, de repente, dar o diagnóstico dessa doença, né? Então, se for superalongamento, essa planta, ela deverá ser eliminada e jamais deverá ser coletada alguma maniva de uma planta que esteja é, nessas condições, né? A disseminação por manivas é sementes contaminadas, né, maniva semente contaminada, é, vento e água também disseminam, né, o nível de inóculo, os prejuízos causados pelo super alongamento dependem do quê? Do nível de inóculo inicial, suscetibilidade das variedades, né, e cultivares utilizadas das condições climáticas, né, podem chegar a perdas também de 30% a 70%, tá, então muita atenção a essas doenças. Bom, gente, então nós falamos aqui de, de algumas doenças que elas são de grande importância para a nossa região e que são transmitidas, passíveis de serem transmitidas por manivas, que a gente deve ficar atento.